Eu quero chamar a atenção de vocês porque esse mês é um mês festivo. Mas antes, quero convocar a todos vocês a participarem diariamente do Companhia do Esporte. A companhia do Esporte é um programa que, se vocês não sabem, é premiado. É o único programa premiado do Rádio Esportiva Cearense. É um programa que detém um extraordinário case de sucesso, que é a figura do sócio companhia que inclusive nos ajudam a manter o Companhia do Esporte. E o Companhia do Esporte ainda oferece a vocês essa possibilidade da interatividade, sendo portanto o programa mais interativo do Rádio Cearense. É só vocês ligarem diariamente para falarem ao vivo através do programa que é o 33424482 4482 e 33423677 3677 São os telefones da Rádio Metropolitana, além do telefone que nós usamos. Mas você pode, então, vocês podem também fazerem essa interatividade através do WhatsApp, que hoje é o meio mais usual e mais prático. O telefone para vocês fazerem isso é o 9 à frente, 99196589 Código diário para quem é de fora DDD85 Repetindo 99196589 Quero chamar a atenção de vocês ainda Para algo mais especial Que é o fato de nesse mês de festas Conforme iniciei a minha fala Vocês têm a oportunidade Não importa se pequeno, médio, grande Empresário Você pode fazer o seu anúncio Dar o seu recado A sua mensagem de Feliz Natal de Feliz Ano Novo, ou seja, de boas festas, ao seu público interno, aos seus funcionários, aos seus colaboradores, ao seu público externo, às pessoas a quem você se dirige também externamente, fora da sua empresa, do seu negócio. Então venha, se junte a nós, coloque a sua mensagem conosco, o preço é meramente simbólico, é só você ligar para a gente, as propostas do nosso programa são personalizadas e individualizadas.